E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo estamos aqui E hoje galera, vamos fazer algo aqui, simplesmente sinistro e um, ponto, um pouco curioso Que isso cara? Caiu um avião aqui Caraca moleque Não fui. Caiu um avião dentro da cidade, velho, que loucura eu nunca... Caraca, eu nunca tinha visto isso, mano Que loucura Bom, seguinte, vamos voltar pro vídeo vocês é, estão ligados que a Amanda, né, na história do jogo Ela acaba atraindo o Michael, certo, com o tenista E, é... O que, que a gente vai tentar fazer aqui, galera? Eu tenho alguns mods aqui, que é alguns mods de sedução, certo? Então, tipo, mod de... de, de, de, de meio que mod de conquista. E até um que é, é um pouco polêmico, que eu nem posso postar aqui no canal. Senão eu vou ter problema ainda mais com essa política do YouTube de hoje. Já era rigorosa, passou a ser muito mais rigorosa ainda. Isso pode prejudicar o canal. Então, esquece se você acha que vai ter cenas... Tá ligado? Que você vê lá no XXXV... Vê, não vai ter, se você quiser, vai lá, assiste, certo? Se você for de menor, calma, fica de maior, ou sei lá, completa os 17 anos aí que já tá galudo já A gente vai tentar seduzir a empregada, que é essa que trabalha na casa do Michael E vamos saber aí se vai ter alguma reação contrária com a Amanda, né mano? Porque, tá ligado, né? Ó, ela tá ali, ó, aquela ali é a empregada Você tá ligado quem é a empregada, né mano? Deixa eu ver onde tá a Amanda, ó oh, A Amanda tá sentada ali, velho Bom, como a Amanda tá sentada ali Já tem que tomar muito cuidado A hora que chegar na Na, na, na empregada ali, véi <risos> Será que ela vai desconfiar, velho Será que vai dar algum, algum problema, galera? Eu não sei, não sei, não sei a gente vai... Ué? Tá doida, fia é, eu não pegaria, sinceramente, eu não pegaria. É, bichinha meia, meia véia, né? Bom, galera, então vamos começar aqui a usar as técnicas... Caraca, Amanda vai desconfiar ali, velho. Mas é, esse é o objetivo, esse é o objetivo, pra você vai dar algum rolo. Então é o seguinte... Oh. Pera aí, deixa eu ver aqui, é... Insulto, alegria, vou mostrar a alegria, vai. Ah, eu acho que é aqui. Take a look in the mirror. Hello there. What vai, ó, olha aí. Tá dançando, ué. Yeah, right. oh, hey. Hello. <risos> <risos> Deixa eu ver qual a outra que tem aqui É... Deixa eu ver... Aqui Abraço, vamos dar um abraço nela Bom galera, é o seguinte Os comandos estão bugando aqui dentro É, já, já deu pra dançar Eu vou... Vou levar ela aqui pra fora, velho Como você não quer nada Caraca, moleque Olha o rolo, velho Olha o rolo, mano Aí, aí Agora sim, agora sim Agora dá luz. Aí, mano Tava bugando lá dentro o boneco, velho Agora sim, moleque Ó, seguinte, eu vou mostrar a alegria aqui, ó Acho que é o segundo, se eu não me engano Mostra a alegria, aí, ó Olha lá, ó, ó Nossa, velho Seguinte, será que dá rola um beijinho? Será que rola um beijo? Vamos ver se vai rolar hey. Nossa! Caraca, rolou um beijo vou rolar outro. Vai rolar outro, vai rolar outro Caraca, mano Seguinte, galera Eu vou levar ela lá pro quarto, véi Vem, vem comigo, vem comigo Vou levar ela lá pro quarto Vem, vem. Saca a Amanda percebeu alguma coisa, mano? Bora lá, bora lá, vem. Caraca, moleque. Ih, peraí, peraí, deixa eu passar por aqui. Caraca, moleque. Será que vai dar rolo? Ih, ela tá vindo, ela tá vindo. Aqui, aqui. Ah, não acredito que ela vai bugar na escada. Vem, vem, vem, vem, vem. Nossa, velho Caraca, mano Vou dar mais um beijinho aqui O duro é, o duro é, se, é se bugar, velho O dura é se bugar Seguinte Bom, pessoal, aqueles comandos lá que eu usei lá embaixo Se eu usar dentro da casa, acaba dando ruim Então, seguinte Eu já vou partir aqui Aqui, ó Bom, galera, vamos finalizar aqui. Infelizmente, eu não vou poder mostrar essa, essa parte. Mas. Mas. Vamos lá. Eu não sei se a Amanda viu a gente subindo, velho. Vamos mandar um bagulho aqui. Eu vou ter que que acionar. E sair daqui, velho. Como vocês viram ali. Falta quebrando ali dentro. Oi. Aí. <risos> flashback, flashback, flashback. Ó, ó, aquele ali é só um, velho. Só... <risos> Ai, cacete, mano. Não dá para vocês ouvirem, velho. Tem que estar tá lá dentro para ouvir. E quem tá andando aqui? Meu amigo. Bom, galera. Até agora nada, mano. Eita Amanda Nossa Que Peraí Peraí Sai, sai Quero olhar isso Caraca, mano Caraca Vamos correr, mano É sério isso Caraca, mano, eu matou empregada, velho Caraca, moleque, olha aí, velho Galera, que loucura, mano Não sai daqui, velho Caraca, velho Que loucura Mano Caraca, velho Que loucura, velho Eita! Sai, sai, sai! Caraca, a banda tá brava, véi! Sai, sai, sai! Caraca, sai fora! Não, não! Sai, sai, sai, sai! Galera, seguinte! Meu amigo! Caraca, ela tá no pistola, véi! Bom, galera, seguinte, se vocês quiserem ver mais vídeos assim... É, Ela lá, cara Deixa aqui nos comentários Caraca, que coisa bizarra Eu tive que correr porque a Amanda veio atrás de mim, cara Eu tava com a faca na mão Bom, se gostou Clica no gostei Compartilha, se inscreve no canal Eu não sei o que vai acontecer Se o Marco voltar lá Obrigado, galera, por assistir Até uma próxima E fui!